Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é essa blusa, meninas acreditem, eu usei retalho que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, é uma malha canelada e é um retalho, os retalhos dela são muito grandes, tá? É, no grupo lá do, do WhatsApp dela, ela coloca lá os preços malucos, é muito barato, então vale super a pena. É, e aí, para dar mais uma incrementada na, na blusa, eu usei este galão que ela me enviou também e olha que gracinha que ficou. Essa blusa é muito simples de fazer, tá? Vai pouco tecido, vai ter no site um molde do 36 ao 56%. Então, se você quiser aprender a fazer essa blusa, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né, é essa blusa maravilhosa, eu amei o resultado dela. Tudo que eu usei, vocês encontram lá no site da Rosa Tecidos e Aviamentos. Ela me enviou tudo, esses aviamentos tem outros tipos, se vocês quiserem, tá? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo. Então, é muito simples e muito rápido fazer essa blusa. Eu vou costurar ela na overlock, mas se você não tiver overlock, não tem problema. É só você passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica e normal. Já costurei aqui peças inteiras com vocês na máquina doméstica e não tem problema, não, não descostura. Pode costurar que não tem problema. A gente costura sim, malha na máquina doméstica, só vou passar no overlock porque o processo é mais rápido. Então tá aqui, eu vou cortar duas vezes aqui a parte da minha blusa na dobra do tecido, já vou tirar frente e costas e depois vou fazer o mesmo processo com a manga e já vou tirar as mangas, é muito rápido essa blusa. Agora que a gente já cortou todas as peças, olha, eu vou usar esse galão que ela me enviou, tá vendo? Vou colocar aqui na minha manga, vou marcar aqui o meio da minha manga, só pra gente encaixar o galão. Aí, você abre ela, posiciona aqui, olha, certinho no meio, alfineta tudo e passa uma costura aí na máquina pra prender o galão, então, na sua blusa... Vou passar na máquina reta, tá? Vocês vão ver aí que eu vou passar na máquina reta. Só passar uma costurinha, uma de cada lado e prender o galão aqui. Depois que a gente prender o galão, a gente já vai vir aqui, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vai passar uma costura pela lateral das mangas, pra fechar as mangas. E vamos também já fechar a blusa. Vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido, e vamos também passar uma costura pelas laterais aqui, fechando a nossa blusa, tá? E aí, ah, depois eu volto aqui, então, pra gente colocar as mangas, é muito simples colocar as mangas, mas eu volto pra gente fazer os acabamentos, então. Meninas, tô amando o resultado da blusa como ela está ficando. Bom, o que, que eu fiz aqui, olha? Depois que eu coloquei aqui a fita, tá vendo? Encaixamos a manga aqui, eu encaixei na overlock que vocês viram. É bem simples colocar, é só colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e passar uma costura, né? Ela é bem simples porque é só a cava, né? Então ela não tem toda aquela volta, então ela encaixa perfeitamente. Aqui na manga, olha, eu já coloquei um acabamento. Este acabamento que eu coloquei aqui é o mesmo que a gente vai colocar aqui na gola. Então, eu vou mostrar agora pra vocês e aí vocês podem fazer. E aqui na parte de baixo, olha, eu só fiz a barrinha mesmo na máquina, tá? Só passei, dobei, do, dobrei duas vezes pra dentro e passei uma costura reta. Aqui, olha, nós vamos fazer o acabamento igual eu fiz nas mangas. É bem simples. Você vai pegar a fita métrica e vai tirar a medida total aqui do seu decote, Vai cortar dois centímetros menores, tá bom? De dois a três centímetros menores do que o seu decote. Uma fita, uma faixa reta na largura que você preferir. Como eu não tinha tecido suficiente pra cortar só uma, eu cortei então duas e passei uma costurinha aqui, olha. Eu cortei ela largona e passei uma costura nas duas laterais, tá vendo? Eu vou querer ela larga, mas se você quiser ela menorzinha, você pode, ó, tá aqui. Então, agora, a gente vai achar os quatro pontos da nossa faixa e achar os quatro pontos aqui da nossa blusa, igual a gente faz quando a gente coloca elástico. Então, eu já tenho os dois pontos aqui, que são as costuras, aí eu coloco costura com costura e acho, então, aqui, mais dois pontos. Na minha blusa, a mesma coisa, vai achar os quatro pontos, eu já sei que aqui é um, aqui é outro, e aí eu acho o do meio. E agora, eu vou encaixar essa parte aqui na minha blusa. Eu vou colocar aqui a costura lateral, eu vou colocar aqui, ó. Você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E eu vou colocar as costuras laterais aqui na minha manga e alfineto. Alfineto os quatro pontos que você achou tudo juntinho. E depois a gente vai pra máquina e vai passar uma costura esticando... É igualzinho colocar elástico, pessoal, não tem segredo, tá? Como eu disse, eu tô fazendo na overlock, mas se você não tiver overlock, é só passar o ponto zigue-zague aí da sua máquina. A barra que eu, não, que eu fiz na máquina reta, eu fiz normal, costura normal, não fiquem com medo, porque dá pra costurar malha assim. Já costurei várias peças de malha aqui com vocês na máquina reta, tá? Ó, aqui vou achar mais um ponto e vou alfinetar. E agora, é só ir a máquina, passar uma costura e a nossa blusa já vai estar finalizada. É, a parte ali da, da manga, eu fiz esse mesmo processo aqui que eu estou fazendo com vocês, tá? A parte da manga ali, eu fiz o mesmo processo aqui que eu estou fazendo aqui. É, só, é como se colocasse um punho, né? Eu fiz o mesmo processo. Meninas, vou passar uma costurinha na máquina rapidinho e aí eu volto com a blusa finalizada. Muito simples de fazer e rapidinho. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final, mas no começo do vídeo vocês conseguem ver melhor como que fica no corpo, né? Super rápido de fazer, super tendência. Esse tecido aí é uma malha canelada... E tá usando muito malha canelada e principalmente com estes acabamentos aqui, né? Gente, super tendência e olha só, foi retalho. Eu fiz essa blusa com retalho, então, olha como compensa os retalhos lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, tá, pessoal? Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. O molde da blusa vai estar disponível no site do 36 ao 56, ok? Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo.